Este é o primeiro parafuso, este é outro parafuso, outro parafuso ali, este aqui e depois isto sai para baixo pressionando aqui a, a suspensão Até deste tamanho grande, que vai até o outro lado, pronto agora já está tudo desapertado. Está de outra vez, não, é? não agora tem que abanar aqui este cara. Até ali no. no Bem, agora tem que se aquilo, que ele agora já está todo solto. Tem que apertar. Hã? Lá vai ah, no gajo, força, força. Para ele sair, se calhar não sai porque é preciso um... Hã? É pegar aqui uma pancadinha. Aqui. É, é a suspensão, lá ah, não, vai no gajo. É a suspensão, ah, eh? yes. É não chega a suspensão. Espetáculo, hã? Yes. Cara, vê que o escape antigo pesava, meu Deus. Estão aqui para 3 kg oh ou 4 Olha, 4.8 kg, olha! Agora convém tirar aqui este acessóriozinho aqui que é para alargar e colocar no novo aqui assim se calhar vai ter que alargar este aqui também um bocadinho se está a picar aí vai ter que alargar um bocadinho para este também não? já está Olhem que bonito que ele ficou, espetacular não é? Aqui não foi preciso furar nada, eu usei um furo que estava aqui assim por trás, só foi pôr um parafuso, já estão aqui as molinhas postas e aqui assim também já está ali assim aquilo apertado, bem apertado e nesta orelha aqui, para tirar o escape antigo foi assim um bocado complicado porque ele tinha... Duas orelhas, que está aqui, duas orelhas e daquele lado a outra que, que seguravam bem, e depois foi preciso fazer aqui uma força para baixo para que ele saísse. Mas lá saiu e isto ficou espetacular. Agora vou-vos mostrar como é que ela é ao trabalhar. Cá está ele aqui. E eu agora, agora vou tirar o DB Killer e vocês vão ver a diferença. Ele quer sair até sozinho. Vou tirar, reparem bem. Vou me afastar. E agora vou tirar. E agora vamos dar duas casadas.